Quem já teve pedra nos rins é aquele tipo de pessoa que fala que é pior que dor de parto. Você já teve pedra nos rins ou você está com ela agora ou conhece alguém que tenha, fica comigo que nesse vídeo eu vou te ajudar a dizer adeus a pedra nos rins de uma forma completamente natural com a planta que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. Pessoal, a pedra nos rins, os rins são os órgãos de choque pela psicossomática relacionados aos relacionamentos. Então, os rins, eles estão muito relacionados a conflitos de relacionamento com figuras de autoridade, porque o sangue tem a ver com a nossa, nossa relação, a fluidez da nossa vida, por onde a gente habita, relacionamento conjugal em casa, com família, com amigos, auto-relacionamento, como eu me identifico. E daí, os rins, o sangue, ele sempre é direcionado para os rins para filtrar o, o sangue. Tanto é que o especialista dos rins é chamado nefrologista. O néfron é a unidade do rim capaz, né, através da qual o sangue passa, através de veias capilares, e ali acontece toda essa filtragem, toda essa limpeza do sangue. Não só a limpeza de impureza física, mas também limpeza energética. Então, quando os rins eles são afetados, quando a gente está com cálculo renal, quando a gente está com pedra nos rins, eu nunca tive, mas eu conheço quem já teve, uh, é um tipo de situação, é um tipo de contexto em que as dificuldades nos relacionamentos, que é aquilo que a gente via, verme, vê né, no, na psicossomática com o sangue permeando por aí, porque o sangue, que nem eu comentei, né, ele vai em todas as partes do corpo, assim como a gente vai em todas as partes da nossa vida, quando a gente está muito, vamos dizer, poluído, quando a gente está muito concentrado, de negatividades, os rins filtram o sangue e nessa questão da filtragem energética do sangue pelos rins, nos rins é concentrados, são concentradas todas essas impurezas energéticas. Quando essas impurezas no sangue atingem um patamar, uma concentração tal que não dá mais para aguentar, então os rins começam a cristalizar essas dificuldades na forma de cálculos renais. Pedras nos rins, cálculos renais. Então cristalizar significa materializar, é juntar o pouco no muito. Já viu quando a gente vai fazer barro, argila, né? quem faz máscara de argila, você vai pegando pozinho com pozinho né? e outras, outras substâncias né? que a gente vai juntando e vai compactando, né? Uh, isso acontece energeticamente nos rins e quando uh, a, o sangue está muito denso, quando o sangue está muito afetado, está muito poluído energeticamente, isso cristaliza nos rins na forma de cálculos renais. Pela psicossomática, da maneira como a gente ensina no Código da Alma, o rim direito representa figuras de poder feminina. Mãe, chefe, patroa, é, coordenadora, diretora, CEO, não estou falando da Patrícia, tá? É, outras figuras de poder, tia, dona de casa, mãe, enfim, figuras poderosas, figuras de poder, de hierarquia e autoridade do sexo feminino. Agora, o rim esquerdo, ele está relacionado com figuras de poder, figuras de autoridade do sexo masculino. Então, é um pai, é um tio, é um chefe, é um empregador, é um CEO, é um diretor um coordenador, um gestor. Então, são pessoas de autoridade, só que do sexo masculino. Não necessariamente são essas pessoas nessas posições que eu te falei, mas são pessoas que, para você, exercem alguma autoridade. Então, por exemplo assim, eu aqui na Luz da Serra, hoje eu sou gestor. Se eu tiver alguma dificuldade, se eu tiver algum problema de relacionamento com pessoas que eu identifique como superiores a mim, e eu não tratar de resolver e limpar essas impurezas no meu campo energético, é possível e até provável que eu venha a desenvolver cálculo renal. Por quê? Porque eu estou com tanta problemática no meu corpo, tanta problemática nesses problemas de relacionamento, nesses, nessas situações e circunstâncias de relacionamento né, interpessoais, que o meu corpo ele não dá conta, o corpo ele, ele satura. E daí para tirar, para descarregar, shup, Tirar, levar para fora do corpo os rins cristalizam. Aí vem toda a dor. Sabe aquela dor tipo assim? Ah, a Nath tá com problema com a gestora dela. Ah, não vou falar, eu prefiro ficar aguentando essa dorzinha agora. Eu preciso ficar. Eu prefiro aguentar nessa né, situação agora, eu prefiro não me incomodar, não me indispor, eu prefiro não combater aquela pessoa, eu prefiro não falar o que eu penso, não expor o que eu sinto, eu prefiro nesse momento, porque é mais cômodo, porque eu não quero gerar conflito, não gerar nenhuma desavença. E daí você engole uma coisinha aqui, engole outra coisinha ali, não resolve uma coisa ali, não resolve outra coisa aqui, para evitar dores e incomodações pontuais, que daí quando o cálculo renal sai, ele sai rasgando. Quando o cálculo renal sai, sabe aquela coisa assim que a, um, quando a vida cobra, ela cobra com juros? Quando a, a doença vem, ela vem com juros. Mas lembra que a gente ensina que doença não é castigo, doença não é punição, doença é mensagem. E daí a mensagem por trás dos cálculos, rena... dos cálculos renais é o que na sua vida, o que na nossa vida a gente evitou por tanto tempo? Quantas várias pequenas dorezinhas a gente aceitou passar que agora a conta está vindo com juros para a gente resolver aquela situação? Essa é a psicossomática por trás dos cálculos renais, entendeu? Mas é lógico que a gente vai ter uma planta que vai ajudar a gente a dissolver os cálculos renais antes mesmo, antes mesmo que eles se formem. E essa planta é o eucalipto. Eucalipto, assim como um vídeo que eu gravei do mastruço, ele é um vegetal físico do segundo chakra. O segundo chakra, pela psicossomática, pelo código da alma, é o chakra relacionado ao, aos nossos relacionamentos, relacionamento meu com colega de trabalho, meu com a minha família, meu com os meus amigos, meu com os meus chefes, meu com os meus empregados, meu com meu relacionamento amoroso, namorada, namorado, parceiro, parceira, interessa, não interessa né, que tipo de combinação que vai ser, é eu com pessoas ou até mesmo eu comigo mesmo. Então segundo o chakra ele está relacionado a isso. O nome dele em sânscrito para quem quiser saber é Swadstana que chama Morada do Prazer, é a tradução, porque ele também está muito relacionado com os prazeres da vida, a viver da vida, aproveitar da vida apenas o que é real, são relacionamentos, criatividade, então quando a gente está com esse bloqueio de relacionamento, quando a gente está com sangue muito impuro, com pequenas dorezinhas que a gente veio evitando, o sangue se condensa, os rins cristalizam na forma de cálculo renal e o eucalipto ajuda isso tudo a se resolver antes, tá bem? Então, vamos ver o que o eucalipto faz, tá? Eucalipto, o nome científico dele, e daí precisa ser esse nome científico para garantir que a gente está falando da mesma planta, é eucaliptus citrodona, tá bom? Citriodona, perdão, e as funções fitoenergéticas dele são equilibrar, equilibrar as funções renais, trazer equilíbrio nos desejos e sensações sexuais, promover uma abertura da consciência sexual com paz e responsabilidade, criar a ideia de amor com liberdade de expressão sem tabus e preconceitos e estimular a retidão de caráter. O vegetal físico ele é uma das quatro forças da fita energética junto com os vegetais puros, niveladores e condutores. Sempre que a gente usa, sempre que a gente quiser usar um vegetal físico, a gente precisa usar um vegetal puro junto para poder abrir o chakra. Não adianta eu, com problemas renais, tomar apenas chá de eucalipto se eu não alterar o meu comportamento uh, que está gerando aquela, aquele, com, aquela condensação energética no meu sangue, entende? É como se eu quisesse resolver apenas o sintoma, sem tratar a causa daquilo que está gerando o cálculo renal. Então, para isso, eu te oriento, vou te estimular a acessar né, e ter acesso ao livro da Fitoenergética, Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma, para você conseguir montar um composto fitoenergético equilibrado ou procurar um terapeuta fitoenergético. Para fazer um chá de eucalipto, você precisa pegar uma pitada, que é o que aqui na Luz da Serra a gente brinca de medida tibetana universal, é uma pitadinha, isso aqui, ó, aqui tem bastante. Está aqui a pitadinha de eucalipto. Já tem vídeo meu aqui no canal mostrando como que faz chá de, de hortelã, se não me engano é apenas trocar a planta hortelã pelo eucalipto e fazer o chá. O eucalipto usado sozinho, você vai ter alguma energia depois de ativado ele. E daí já tem vídeo meu também explicando como que faz a ativação do verde-prata. A gente segura a planta na altura do peito, imagina a luz verde saindo do peito, volta o verde vai o prata do topo da cabeça, volta o prata vai o verde, até que essa ativação do verde-prata, essa pulsação, se ela fique automática sobre a planta, sobre o chá. Então, ativado né, o eucalipto, ele vai nos dispensar alguma energia, a gente vai ser equilibrado em algum nível, mas não a ponto de a gente ter a mudança da consciência através do alinhamento por compatibilidade, que é a maneira através da qual a fita energética funciona. Para isso, então, eu te oriento a adquirir o livro. Se você quiser fazer o... O chá de eucalipto toma sete vezes, não, toma duas vezes por dia durante sete dias. E também lembrando que se você não quiser fazer nada disso, a gente vai ter um evento do dia 23 de abril em Porto Alegre chamado evento Destrava, que você vai conseguir equilibrar a sua energia e mandar para fora de vez todo e qualquer bloqueio, inclusive de relacionamentos que tratam e que causam. Uh, problemas renais, tá bem? Você é nosso convidado, a gente vai estar tá lá, eu, Bruno e Patrícia, para a gente te receber e te ajudar a destravar a sua vida de uma vez por todas, por todas, não por todas, uh, para a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada, feliz, saudável e próspera, tá bem? Beijo, pessoal, muita luz e até o nosso próximo vídeo.